agradecer a vossa excelência e pedir que garanta a minha fala sem interrupção, porque eu fui aqui diretamente atacado pelo relator e pelo depoente. Não, o relator só fez as perguntas. Não, usando como se eu não estivesse aqui, falando o meu nome como se eu não estivesse aqui, na forma mais cínica né, que possa, que pode existir. E causa indignação sim, não só em mim, e tenho certeza que em todo mundo que está assistindo essa CPI, que esperava que ela tivesse né, realmente uma preocupação com relação aos fatos envolvendo o Covid, mas é que esse conchavo de uma pessoa que responde a 17 processos no Supremo Tribunal Federal, cujo filho é suspeito de receber 800 mil reais da Odebrecht em troca de uma aprovação, a pedido do pai, em troca de aprovação de uma medida provisória em 2014, Quem? esse ping-pong o senador Renan Calheiros, com esse ping-pong. Não, senador, com Flávio, um, não o, faz com isso. O um depoente, presidente, ele favor, falou aqui de um monte senador. de coisa e eu vou. Eu não, vou eu estou só. Tô, eu tô, só mas, a excelência está trazendo uma coisa que não tem nada a ver. Como ele, ele também trouxe. Então, presidente, é, esse conchavo desta pessoa com outra aqui que é, é suspeita de desviar 700 milhões de reais na saúde do Rio de Janeiro, em plena pandemia. Como diz o colega, amigo, senador Eduardo Girão, isso não é corrupção, isso é assassinato. E tem sim aí o depoente, a mão suja de sangue, entre esses quase 500 mil mortos. Esse sim é o culpado. E vem aqui que um monte de narrativa mentirosa, e eu faço questão de desmascarar, porque ele foi eleito mentindo, enganando a população do Rio de Janeiro. Isso se revelou, depois que sentou naquela cadeira de governador. As investigações às quais o senhor responde começaram na Polícia Civil do Rio de Janeiro, do seu Estado, do nosso Estado, junto com o Ministério Público Estadual. E quando chegaram no seu nome, porque o senhor é acusado de ser chefe de uma organização criminosa, é que foi para o Ministério Público Federal. E tudo que o senhor está colocando aqui, está ignorando que foi decisão tomada por um ministro do Superior Tribunal de Justiça, referendada depois pelo pleno do Superior Tribunal de Justiça. Há um conchavo de todos contra você. E mais, o Conselho misto, que, mais uma vez, por unanimidade no Rio de Janeiro, o Caçou declarou seu impeachment, foi por unanimidade cinco desembargadores, do Tribunal de Justiça do Rio e cinco deputados estaduais. Por unanimidade, o senhor foi caçado. O senhor quer fazer o aqui nessa CPI? O senhor está sendo perseguido, que é um conluio de toda a República contra você? Por muito menos, já vi relator pedir voz de prisão para depoente aqui, que, aliás, hoje está com um comportamento completamente diferente, né? Levanta as mãos. Senador, bolas, me desculpa, se senador. Troca figurinha. Senador. Parece que combinaram antes Só um minutinho, de senador Flávio. O v. excelência deve ter conhecimento do habeas corpus que o ex-governador Wilson tem na, tem na mão. Ele está aqui por livre e Ele está aqui trabalho. para fazer palanque por Mas aí ele não pode, ele está usando não pode a CPI para sofrer fazer nenhum político. tipo de constrangimento. Tá. E nem o nesse... senador, como ele fez como Não, não, fez ele, ele não. aí, veja bem, o V. excelência está falando. Eu dei a palavra ao senhor. Sim, sim. Está certo? Eu tô... Agora, eu tenho que. Eu estou só preservar, rebatendo o que foi acusado acredito. Preservar o habeas corpus que foi. Concedido. Eu quero só para terminar, presidente, para terminar, porque essa, essa narrativa de que há uma, uma mobilização né, para persegui-lo, isso não existe. É mentira deslavada. Só que você enganou o eleitor do Rio. Os senadores você não vai enganar, não. Olha o que diz o ministro Benedito no seu voto. Vou fazer a leitura aqui, presidente. Eu vou abaixar um pouco a máscara, senão fica embaçado e eu não consigo ler. Os fatos... Não só são contemporâneos, como estão ocorrendo e revelando especial gravidade e reprovabilidade a abalar severamente a ordem pública. O grupo criminoso agiu e continua agindo, desviando e lavando recursos em plena pandemia da Covid-19, sacrificando a saúde e mesmo a vida de milhares de pessoas, em total desprezo com o um senso mínimo de humanidade e dignidade, tornando inafastável a prisão preventiva como o um único remédio suficiente para fazer cessar a sangria dos cofres públicos, arrefecendo a orquestrada, arrefecendo a orquestrada atuação da organização criminosa. Quer dizer, não é bem isso né, que o depoente está dizendo aqui. Será que isso aqui é perseguição? E para concluir, olha outro trecho, Presidente. Para mostrar como é que tem fundamento, tem base, tem prova, tem testemunhal, material, não é à toa que ele foi caçado. Para concluir, senador Para claro. concluir, outra aspas aqui do ministro. Foi utilizado para escamotear o pagamento de vantagens indevidas ao governador por meio de contratos firmados com pelo menos quatro entidades de saúde ligados a membros da organização criminosa, recebendo mais de meio milhão de reais só no período de 13 de agosto de 19 a 19 de maio de 2020. Então, presidente, é isso aqui que está matando gente. Não é narrativa, não é discurso. Não é só isso, né? É falta de vacina também no Brasil o que está matando tá, as pessoas. vacina está chegando, né? Em grande quantidade. Sim, né? sim, mas com a demora necessária. É, por isso que nós somos o quarto país com mais vacina Presidente, no mundo. Não, mas não, eu, não vou, eu não vou entrar nessa discussão, por favor.